Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre ciência. O objetivo dele é falar por que, que a gente está fazendo esse vídeo, quem está fazendo esse vídeo, é, qual é a ideia dos outros vídeos que a gente vai fazer, mais ou menos que tópicos eles vão abordar, né, e por aí vai. Bom, por que, que a gente está fazendo esse vídeo? É, a gente está fazendo porque eu acho que é importante você se expressar, a gente está sempre reclamando da qualidade das coisas, da qualidade, da forma como as, os conhecimentos que a gente domina um pouco mais, são apresentados na grande mídia. E fica lá esperneando e não faz o nosso próprio, eu acho que é uma provocação, né, eu tô aqui fazendo uma, esse vídeo também, que também é uma provocação para as pessoas pegarem os tópicos que elas entendem e compartilharem com os outros da forma como elas acham que deveria ser compartilhado. Uma coisa que eu já notei, que você percebe que não é tão fácil assim, mas quem está fazendo esse vídeo sou eu, são pessoas comuns, né? Eu sou analista de sistemas, e, é, trabalho com gestão do conhecimento, o Léo Martins, que é mentalista, o Léo Martins não é normal, mas tudo bem, mas o resto de vocês são comuns. <risos> é, porque eu acho que é isso, Todo, toda pessoa comum tem condição de... É, é, tem uma área específica que ela domina, que ela gosta muito, que ela estuda, desde pequena e acaba entendendo mais ou menos como é que é aquilo e conversando com os amigos, explicando de uma forma ou de outra e você acaba é, achando, pelo menos, que consegue explicar bem essas coisas e esse é o segundo objetivo é, dessa série de vídeos o primeiro é provocar as pessoas a fazer vídeos sobre o que elas gostam o segundo objetivo é tentar explicar a ciência da forma como eu vejo uma lente que nos livros do mundo muito assustador, o um mundo sem ciência ele é assustador. O Carl Sagan escreveu um livro o Carl Sagan, foi, é chamado O Mundo Assombrado por Demônios. Porque o mundo sem ciência, eu acho que ele é assustador. E a ciência nos, nos ajuda a ver o mundo de uma forma deslumbrante. E, pelo menos, me ajudou. E eu quero tentar compartilhar isso com as pessoas. De que forma? Fazendo vídeos de 10 a 15 minutos. É, abordando sempre um tema grande do conhecimento humano. É, formação de planetas, história do universo, é, como é, onde que os, os humanos surgiram e como é que eles se espalharam pelo mundo, eles, nós, né, é, nos espalhamos pelo mundo. É, e, história da evolução da vida no planeta Terra, e por aí vai. É, Para cada um desses grandes tópicos tem os documentários muito bons de três a 5 horas, que você pode ver gratuitamente online. Só que teria sido quase muito tempo, por isso que surgiu essa ideia de tentar resumir em 10, 15 minutos. É um certo desafio, mas vamos ver se a gente consegue. Vamos descobrir nos próximos vídeos. Um objetivo desse vídeo que você está vendo agora é dar um pouco das regras, vamos dizer assim, do jogo. Né? Como, por exemplo, é, tem perguntas que vão surgir no futuro, no caminho. É, tipo, ah você vai explicar coisas da ciência sobrenatural, astronomia, astrologia, homeopatia, é, divindades, coisas assim, não. Não porque até onde eu sei, não existe nenhum, nenhum estudo científico, as coisas não são cientificamente estudáveis. Ou porque a nossa ciência não consegue detectar ainda as energias sutis que envolvem essas coisas, ou por qualquer outro motivo, mas seja como for não temos como abordar isso cientificamente pelo menos eu não conheço se você conhece forma uma abordagem científica para isso super legal fazer um vídeo sobre isso é... sendo que bom vamos ver faz seu vídeo a gente conversa sobre isso é... outra coisa vídeo resposta né eu vi que é muito fácil os vídeos resposta virarem guerras de ego então é... Da forma mais. Eu vou tentar evitar de todas as formas esse tipo de briga de ego. Por exemplo, se tiver um vídeo resposta para um vídeo meu é, é, contradizendo um monte de coisa que foi dito, eu vou e eu, eu achar que é, as, as, os argumentos são legais, eu vou fazer um vídeo, posso fazer um vídeo resposta. Com aqueles tópicos que também não é só daquela pessoa que fez o vídeo-resposta, um monte de gente deve as minhas ideias. Então, em vez de falar, ah, você, Fulano, errou isso não, ah, falaram, é, questionaram esse, esse conceito falando isso, esse outro conceito falando isso. Tá certo, tá errado, acho que tá certo, acho que tá errado, por isso, por isso, isso, isso. Vou evitar o vídeo-resposta, né? Mas sempre, mas sempre que possível a gente vai tentar responder as perguntas que surgirem, se tiver ao nosso alcance, responder também, claro. É, outra coisa que é importante dizer, é, a lista de vídeos que... os primeiros vídeos que a gente já sabe que a gente vai filmar, é, que a gente tentou pegar as coisas mais básicas, né? do Quem somos nós de onde viemos. Então vai ter... o primeiro vídeo provavelmente vai ser... os dois primeiros vídeos são uma preparação para a gente seguir pelos outros, para dar o tom de como que a gente vai é, raciocinar dali para frente. O primeiro vídeo vai ser com o Léo Martins que está filmando como eu falei, é mentalista, e o objetivo é mostrar que a nossa mente não é legal a gente, nossa mente não está preparada para lidar com questões é, universais a gente está muito bem preparado para fugir de um bicho que pula em cima da gente mas a gente não está preparado para entender o campo de Higgs, eu, pessoalmente, não entendi ainda é, então, primeiro, esse primeiro vídeo, depois desse, vai ser sobre a, a, a, as formas como a nossa mente falha, como a gente acha que ela vai pra, chegar a uma conclusão lógica e ela não chega, ela não consegue. O segundo vídeo são as ferramentas que a gente desenvolveu nos últimos milhares de anos para compensar essas deficiências da nossa mente. Vai ser um vídeo só sobre metodologia científica. Né? Como que a, a ciência... Consegue tirar as nossas. É, domesticar as nossas intuições, porque a intuição é importante no processo científico, mas como que ele tira o acho, né? como que a gente resolve o acho e torna uma coisa, as coisas mais é, comprováveis, mais é, convincentes, né? E testáveis, verificáveis. O, aí, daí para diante, a gente já começa com os vídeos de ciência de fato. Primeiro, sobre a teoria de Darwin, que explica a evolução. Né? tem muita gente que fala que a teoria, que a evolução é uma teoria, não, a teoria é o um fato e Darwin e criou uma, é, a evolução é um fato e Darwin criou uma teoria que explica porque esse fato ocorre e a teoria dele é de uma beleza e simplicidade tão grande que ela não só explica muito bem a evolução como acaba se aplicando a um monte de outras áreas tem gente que aplica isso até em cosmologia, em como o universo veio a existir então acho que é um ótimo começo para a gente responder de onde nós viemos e até um pouco de quem nós somos Aí depois desse deve vir é, um vídeo sobre a formação dos planetas, um outro sobre a formação do Universo. Talvez antes desses dois, um sobre a, a migração humana, como é que a gente se desenvolveu na África e saiu e veio a se espalhar pelo resto do, do planeta. É, mais pra frente vai ter vídeo sobre história química da Terra, por exemplo. Tem um documentário muito bom é, que fala como a Terra nos fez e mostra como que ela desenvolveu os elementos químicos que deram, que tornaram a Terra propícia à criação de vida, à formação de vida, e por aí vai. E a gente não sabe, esses são os vídeos iniciais, esses vídeos podem ser explodidos depois em outros vídeos que é, expliquem melhor certos é, setores dessa, desses grandes temas. E tem outros temas também, tipo filosofia, que é importante, história da matemática, que é importante também. É, e por aí vão, ah, os vídeos que a gente vai fazer, a gente vai descobrir se vão ser 10 ou 50 vídeos no processo é, Esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Bom, então agora é se preparar para gravar o segundo vídeo, que é o primeiro vídeo de verdade